Fala Maiprotis e agora vamos falar de estado interno, qual é o estado interno que você está vivendo hoje? Deixei aqui para ti um teste para que você possa fazer essa avaliação e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Existem dois estados em que a pessoa ela decide viver, o estado de sofrimento e o estado de graça. Bora lá falar um pouquinho desse estado interno de sofrimento. Isso acontece quando a pessoa ela tem a tendência de se comparar ou julgar as situações. Às vezes isso é feito de uma forma muito inconsciente. E se você anda fazendo isso, eu te pergunto, o que, que você ganha com isso? Quais são as vantagens de se viver dessa forma? Provavelmente você está precisando se conectar com algo diferente, ter uma visão mais holística, mais positiva das coisas. Você talvez esteja precisando fazer uma análise interna das suas forças, das suas virtudes, ter uma vida com mais significado. Então, faz uma avaliação. Será que você está perdendo muito tempo nas redes sociais? Você saber que quando você está conectado a isso, é, o seu inconsciente está sofrendo? Porque você compara, você julga. Então, tome cuidado com, com, com isso. Quais são os canais que você tem acessado na sua televisão, com a sua família? Quais são as conversas que você tem é, tido? As pessoas que estão à sua volta. Entenda que a sua mente é como se fosse um ímã, pulsa mais de 20 vezes por segundo, olha o poder disso. Então, se você é uma pessoa negativa, você vai atrair situações e pessoas negativas, vai atrair doença. É isso que você realmente, de fato, quer para a sua vida? Então, reflete um pouco nisso, faz essa avaliação, anota é, o que você precisa anotar e começa a colocar em prática. Que atitude você precisa para se livrar dessa, desse negativismo? Então, faz essa avaliação e já começa a colocar em prática. Tá bom? Vamos falar agora do estado é, de graça, que é a letra B. Se você vive esse estado de graça, é porque você é grato. É algo simples. Estado de gratidão é um estado interno. Em tudo você dá graça. Você sempre vê algo positivo em tudo aquilo que acontece. Você sempre tira um aprendizado. Como eu posso é, desenvolver esse estado interno? É criar essa visão mais holística. É você poder estar conectado com aquilo que faz sentido para você. Deus, universo, eu não sei. Mas presta atenção. que realmente faz sentido para você que te deixa grato. Se é grato pela vida que você tem, os resultados que você tem... Se você considera que seus resultados não são tudo aquilo que você deseja, você está correndo atrás, aprendendo, buscando conhecimento. Eu espero que faça é, sentido essas avaliações e que você comece a colocar em prática tudo aquilo que você precisa para despertar sua melhor versão. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo.